Cara, agora que a live tá, ó, a live tá filé agora, pessoal, daqui pra frente, a partir de amanhã, mano, vai ficar filé, vai ficar massa, vai ficar legal, vai ficar legal. A partir de amanhã, então, chama a galera pra vir a partir de hoje, então a aula vai começar agora, então dá tempo de chamar, compartilha aí no seu WhatsApp, se você tá no meu grupo de WhatsApp, lá do da MC, tem grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você tá em algum desses grupos, Compartilha lá, se você está no Face, compartilha no Face. Que agora, agora o bicho vai pegar. Qual é o mais recomendável? Usar figura de linguagem ou focar no esquema de rima? Vamos lá. É... Então, é o seguinte: primeiro, vamos definir. O que é a figura de linguagem? Tá? Figura de linguagem, Ctrl C. Cara, se essa live tiver 15 pessoas, eu disponibilizo os que eu estou escrevendo aqui para vocês. Figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Cara, figura de linguagem são estratégias de comunicação, né? É, de uma, são estratégias de comunicação, são jeitos de comunicar que são é, relativos ao sentido figurado. Lembra das aulas de português? Sentido ah, é, conotativo e denotativo, né? Denotativo é objetivo, né? Se eu falar assim, por exemplo... Uh, por exemplo, eu cuspo rimas. Se isso fosse no sentido denotativo, significa que eu... Que eu cuspo rimas mesmo. Então, tipo, não faz sentido. No sentido conotativo, o que é o cuspo rima? Quer dizer que eu rimo muito, né? Então, a linguagem denotativa é uma linguagem que ela não é objetiva. Ela não é concreta. Ela é um pouco imaginativa... Ela é um pouco... Ela é figura... Por que fala sentido figurado? Porque ele não representa a realidade concreta Ele é uma figura, uma figura de linguagem Então figuras de linguagem são estratégias poéticas São estra, estratégias autorais, de autores Para é, explorar a linguagem artística Entende? E... Por exemplo, a metáfora que a Adelton jogou aqui, né? Metáfora é um exemplo. Ó, agora eu vou falar para vocês é, que... Sabe quando o teclado dá aquele pau que muda toda a, a... Desconfigura a linguagem? Agora aconteceu isso, só que eu não vou parar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, é, para não ter que escrever tudo que eu, o que eu acabei de falar aqui para vocês, eu vou aqui, ó, dividindo aqui a tela com vocês, né? vai entrar aí um, um Google, eu vou colocar aqui, figura de linguagem. Ah, vou pegar aqui no site Mundo Educação, que é um site que eu gosto bastante, vou pegar aqui uma definição do site Mundo Educação, Consistem fugas discursivas da língua Uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente Literalmente é o que? É a linguagem concreta mesmo né? é, A criatividade humana permite uma comunicação fluida Que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável né? Aquilo que eu falei para vocês, aquilo que é físico mesmo né? A linguagem transcende a nossa linguagem, a nossa comunicação transcende. Né? Por isso que a metáfora é o quê? A gente pega dois modos de funcionamento de uma realidade e a gente presta o um funcionamento meio que de uma realidade e adapta na outra. Vamos ver ah, esse site, eu gosto muito também, toda a matéria. Acho muito massa. É, se chegar a 15, eu vou compartilhar esses, esses, esse aqui com vocês. Ó. Figura de linguagem, também chamada de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para a comunicação e torná-la mais bonita. Ah, gostei dessa. É a mesma coisa, mas é uma definição melhor. Vamos ver se tem mais definições legais aqui. Né? Eu estou fazendo o que vocês fazem nos trabalhos trabalho de escola, por exemplo. Né? Vocês têm que pegar algumas definições das coisas e criar de vocês. Vamos ver aqui português.com.br. Vamos ver qual é a definição. Ah, figuras de linguagem são formas de expressão que distoram da linguagem comum ou denotativa. Né? A denotativa é aquela concreta, palatável palpável, mundo real, mundo físico. Eles dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, que é o sentido real, né, palatável, físico. Portanto, permite um pluris, uma plurissignificação do enunciado, ou seja, o que é uma plurissignificação? Pluri, muitos significados sentido, muitos sentidos, né? Aí vem também o duplo sentido, né? o duplo sentido, o triplo sentido, que são o quê? Os trocadinhos, né? Uh, então, eu vou colocar aqui, ó, figuras de linguagem Estratégias Como eu tô deu pau no assento vai assim, depois eu corrijo para mandar para vocês Se tivermos 15 pessoas Estratégias de comunicação Estratégias, estratégias de comunicação Comunicação através da linguagem ah, que transcendem, ou seja, que vão além, né? Que transcendem ah, que transcendem ah, A descrição do mundo concreto Olha que chique Do mundo concreto Isso é um jeito concreto do... Essa, A própria descrição é, uma, é, uma, é, uma, é um sentido É um sentido denotativo Denotativo A própria descrição, ó Figuras de linguagem, estratégias de comunicação através da linguagem que transcendem a descrição do mundo, é, do mundo concreto, sentido denotativo. Mas e se eu fosse fazer a mesma descrição de figuras de linguagem? Usando figuras de linguagem, como que isso aqui poderia ficar? Poderia ficar, por exemplo, uh, é, estou tá, sem acento, a arte de escrever com as palavras, desculpa, de desenhar com as palavras. Sentido conotativo. Então, ó, eu usei a própria figura de linguagem para descrever o que é a figura de linguagem. É a arte de, de escrever com as palavras. Dá para escrever? Dá para? Desculpa, é a arte de desenhar com as palavras. Dá para desenhar com as palavras? Até dá, mas é, é, você vê as pessoas desenhando com as palavras? Não. Então, você entende que eu estou emprestando um mecanismo no mundo real, que é desenhar, eu estou emprestando o objeto do mundo, do nosso mundo cotidiano, que são as palavras, e estou colocando ele num contexto que vai além, né, que transcende a descrição, eu estou colocando ele num contexto que transcende a descrição do mundo concreto. E isso a gente usa o tempo todo. No nosso dia a dia, na nossa vida, a gente usa, né? por exemplo, tem uma figura de linguagem muito legal, que ela ela é uma metáfora que foi tão consolidada, que ela já foi inserida no, no vocabulário do, do, do mundo real e a gente até esquece, né? Que é... é a... Eu esqueci o nome dela, mas ela, ela tem essa coisa de, por exemplo, pé da mesa. Pé da mesa. É... O cara chutou o pé da mesa, né? Tipo, não, tem um nome, não tinha um nome melhor para pé da mesa e ficou pé da mesa mesmo. Ficou tipo uma metáfora que se tornou parte do nosso mundo cotidiano real. O que mais? É... Aí tem a própria metáfora, né? Vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Né? O, mano, o Mano Brau nem veio da selva e nem tá no seu quintal. <risos> Mas ele, ele pega coisas do mundo real, né? a selva, o quintal, e coloca num contexto fora do real, Para esse o quão foda ele é. é... E uma outra, por exemplo, a comparação. É a mesma coisa, só que daí, ao é, invés de ser, eu, seria, em, ao invés de ser, sou é, vindo da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal, seria. É, sou, Sou da selva, sou tipo um leão. Comparação tem que ter. Sou tipo tal, sou como tal. Coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, <tos> hoje eu tô tipo GTA. E rola na City, né? A música é tipo GTA. Hoje eu tô tipo GTA, né? Ele tá comparando. Hoje eu tô como com. Hoje eu tô como. Hoje eu tô tipo. Hoje eu, hoje eu, eu, sou... hoje eu tô tal pau, O jogo GTA, né? É, roubo sua bike, tô de rolê na city. Por aí vai. Bom, então, só para retomar, né? Caso vocês não tenham, né, vocês devem ter, ter, ter perdido. Ah, fazendo um resumo geral. O que são figuras de linguagem? Vou descrever do jeito denotativo, linguagem concreta. Estratégia de comunicação... Que transcende a descrição do mundo concreto. Negócio meio pesado, meio chato, né? Tipo, você fica meio assim. Demora para você entender. Você fica estratégia de comunicação através da linguagem que transcende a descrição do mundo concreto. O mundo concreto transcende. É uma. É um modo de se comunicar que vai parar dentro do mundo concreto Não sei se eu entendi Se não Não me vem nenhuma imagem na cabeça disso Enfim Então é isso, né? É o que o cara falou Uma estratégia de comunicação através da linguagem Que transcende a descrição do mundo concreto Tá bom Mas e se eu usar o sentido conotativo A própria estratégia A própria figura de linguagem Para descrever a figura de linguagem é a arte de desenhar com as palavras. Em poucas palavras, eu consigo desenhar com elas uma imagem na sua mente. E explodir a sua cabeça de sentido. Perceba, explodir a sua cabeça. Eu vou explodir a cabeça de né? verdade? Vou pôr uma bomba na cabeça? Não. Uma figura de linguagem. Mas você imagina explosão. Você visualiza fogo. Você é, imagina o crânio espalhando. Então é isso, é, é isso que acontece, a figura de linguagem, ela ajuda você em menos espaço falar com mais sentido, falar com imagens, por isso que é figura de linguagem, é uma figura, é, é uma própria, é uma imagem, é o um próprio desenho com de palavras, sacou? É, se a live sair do cair, eu vou voltar, tá, para concluir, porque vai dar uma hora, não sei qual é o limite desse aplicativo, tá? É... Agora, o que, que são esquemas de rima? Esquemas de rima... É o, é, o, é o posicionamento dos, dos versos no, no poema. Esquema de rima é isso, né? É a posição do verso no poema. Tá? Posição de versos no poema. Por exemplo. A A, A, A, B, B, Isso aqui é um esquema de rima. Achar, vou usar aqui 590. que é, Ah, não, vou, vou usar nacionais, vou avaliar. Minha intenção é ruim. Esvaziei o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Talvez é, eu troque uma palavra. É um, dois para tirar. Eu bem pior... do que você está vendo. Eu sou bem pior do que você está vendo. Preto aqui não tem dó. É cem 100 por cento. 100. É, 100, é 100. Então, ó, na verdade eu vou um esquema linha por linha, vai ficar melhor a gente entender uma coisinha assim final Isso aqui é um esquema de rima, ó. AABB, minha intenção é ruim, esvazio o lugar... Minha intenção é ruim, esvazio do cara, eu tô em cima, eu tô afim, é um, dois, para tirar eu sou bem pior do que você tá vendo, eu preto aqui, não tem dó, é 100% veneno. Beleza. Mas, esse esquema de rima poderia ser assim também. 15 pessoas, eu disponibilizo isso aqui para vocês. Compartilha com geral, ser isso aqui, ó. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Eu tô em cima, tô afim, um, dois, para atirar. Aqui não tem, então é 100% veneno. A B. Isso é extraordinário. Ou, oh, como ele poderia ser que deveria ser assim também ó Eu sou bem pior do que você está vendo, minha não é ruim, esvazio do lugar, eu estou em cima, eu estou afim, dois pratos, rapidão, que não tem 100% veneno. Sacou? Isso aqui é esquema de rima. A ABB, ABAB, a, ABDA. B, B, a, B, B, a. Isso aqui é esquema de rima. E o Mano Brau, que é o Mano Brau, ele usou um esquema aqui mais elaborado, assim. Isso né? é um esquema de uma primária, né? Verso A, verso A, verso B, verso B. Verso A, verso B, verso B, verso A. Verso A, verso B, verso A, verso B. Verso A, verso B. Mas ele usou um esquema aqui, uma complexidade uma, como se fosse assim, secundária, tipo assim, ó. Perceba que o verso tem uma quebra aqui no meio, nas vírgulas, ó. Minha intenção é ruim. Esvazia o lugar. Então, tipo assim, ó, pensa assim, ó. Minha intenção é ruim. Ah, pera Minha intenção é ruim. Esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Dois pra tirar. Eu sou bem pior. Do que você tá vendo, o preto aqui não tem dó, é 100% veneno. Ele tem uma quebra no meio, tá vendo? Ó. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. então ensina em cima, eu afim, dois para atirar. Sou bem pior, do que você tá vendo, o preto aqui não tem dó, é 100% veneno. E se você for levar o pé da letra aqui, ó, é até isso aqui, ó. C, D, D, porque, ó. Aqui, ó. In, A, In, A, o Endo O, Eno, né Sacou? Tem um cara, tem um amigo gordão, mano, ele faz isso de uma maneira muito legal. Ele faz um negócio meio ABC ABC. Isso são esquemas de rima, tá? Deixe que digam que pensem, que falem. Só não persigam aqueles que agem. Enquanto uns brigam pra tirar vantagem. Faça filtragem e sem que eu de verdade façam. Ele tem uma quebra, a segunda quebra, a terceira quebra. Que rima. Com a primeira quebra, a segunda quebra, a terceira quebra. Aí, no próximo verso, ele exclui essa quebra da B. Só divide em brigam e fazem, né? Embaixo ele traz, quebra em três repetições, uma sendo, essa aqui sendo imperfeita, do final C. Mas isso aqui, de uma maneira inexperiente, a gente poderia classificar também como uma rima A, a, a é, vou A. Excluindo aquele esquema de cima, para vocês não confundirem, para eu não confundir vocês, podia ser uma rima A, a ah, tá. simplesmente a gente pode enxergar chegar assim ó ah, né que é valenagem vantagem fazem A ah, mas se a gente colocar ela do no no esquema mais minucioso ele vai ficar isso aqui ó C, c, c, c porque ele tem uma brincadeira com AB, com AB e com A aqui internamente, né? Isso é esquema de rima. Qual é o mais recomendável? Usar figuras de linguagem ou focar no esquema de rima? O que vocês acham? Depois do que vocês viram aqui, qual a conclusão que vocês chegaram? O que, que vocês acham? Qual a opinião pessoal de vocês? Se vocês quiserem escrever aí no chat, eu, é, eu continuo dialogando aqui com vocês, se vocês quiserem entrar aqui e, e debater diretamente isso, seria legal também. É o Lucas que está aí ainda. O que, que você acha, Lucas, diante do que a gente falou aqui? Figura de linguagem, né? esquema de rima, o exemplo aqui do Racionais, o exemplo do Gordão... E viu, Lucas, você estava certo. É... O esquema de do Godão era esse mesmo que eu queria falar. Mas, na verdade, isso aqui aparece várias vezes, em as palavras, depois vocês escutam, vocês vão perceber que ele faz isso várias vezes. Ô, Lucas, o, é o Aleph e o seu cano trinca? Que tá aí ou é o outro Aleph? É que pro outro Aleph, ele não é o outro Aleph, né? Ele é que é o Aleph e o Aleph que é o outro. <risos> É... mas e aí diante de que nós estudamos aqui sobre esquema de rima sobre figuras de linguagem na visão de vocês qual seria a resposta para qual é mais recomendado usar figuras de linguagem ou com carne de esquema de rima o que, que vocês acham Quem é arrisca é o outro. <risos> ah, que satisfação, olha. Bom ter você com a gente. Esquema de rima, Lucas. É, é, na sua opinião, o esquema de rima é o mais importante. E por quê? Só por curiosidade. Linguagem a gente usa até mesmo sem perceber. Figura, a ah, figura de linguagem a gente usa até mesmo sem perceber. Entendo. Alguém mais? Alguém mais tem um palpite? Então, eu quero que vocês deem palpit antes de eu dar o meu, porque senão eu vou influenciar vocês. Então, legal. O Lucas acha que é, é como se o Lucas dissesse assim. A gente já faz isso. Então, tipo, esquema tem que dar uma estudada, legal acender a luz aqui É legal a sua percepção você sabe que você até mudou a minha percepção um pouco né? Com você falou nisso mas eu penso eu penso o seguinte a pergunta é legal essa pergunta do do Sam se por quê? Essa é, a mesma, essa é a mesma questão, é uma, eu vejo como uma questão parecida quando a gente pergunta assim, por exemplo, o que, que é melhor, o TREP ou o BUMBEP? Por quê? Porque... Cara, o, o trap ou o boom por si só não é melhor ou pior, ele é só um subgênero do rap. Melhor pior? É, tanto faz. Mesma coisa, é um esquema de rima. Um bom esquema, por exemplo, esse aí do, do Gordão é um excelente esquema de rima. Um bom esquema de rima. Ele por, si, ele por si só ele dá conta de, de ser um bom rap, né? ele fez um música esquema de rima e tal. Né? Como seria um rap sem, sem as punchlines, né? que, que, que, usam, que usam as figuras de linguagem para ter feito. Né? Embora a gente usa né? as usa, usa figuras de linguagem no, no dia a dia, as músicas, os raps que a gente mais uh, lembra, são os que, os, que, os que têm uma figura de linguagem bem, bem utilizada, bem aplicada, bem, bem clara. Né? Um rap sem punchline, sem figura de linguagem, parece um manual de instrução com ritmado, musicado. Né? Então, eu penso assim, os dois são importantes e... E os dois devem ser uh, incorporados. Né? Os dois eles, eles podem ser. Eles podem ser utilizados juntos. Né? Um bom esquema de rima não exclui a figura de linguagem. Uma boa figura de linguagem não exclui o esquema de rima. E qual é o grande lance, qual é o grande desafio do MC? É o quão mais ele conseguir juntar capacidades no, no, no espaço curto de tempo, né? Então, vamos pensar num né, esquema que é a ABB, que é uma estrofe, né? Aqui, ó, quatro versos em estrofe, o quão a gente, em uma estrofe, consegue aplicar esquema de rima, consegue aplicar... É, esquema de rima, ah, figuras de linguagem, levada, entrega, metáfora, ah, história, né, coerência, coesão. Então, a maioria das coisas que a gente opõe no rap sobre a importância, na verdade, são aplicáveis no mesmo espaço. E... Uma das características de um MC habilidoso é a capacidade dele no, em quatro linhas ou sei lá, num rap todo, que seja, ele conseguir incluir o maior, maior número de habilidades possíveis, distintas. Isso é importante. Esse é o desafio. Pensa nisso. O maior desafio do rapper é juntar todas as habilidades em, em um espaço é, limitado, né? Porque o verso é um espaço limitado, né? Aí, eu, só para encerrar, aqui tem uma, uma frase bem da hora da MC, Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Que ele fala o seguinte. A música rotina, ó. Ele fala isso aqui, ó. Vamos pegar essa, essa, essa parte toda aqui, ó. Vamos jogar aqui. gente fala assim, é da rotina, chama a música. Deixa eu aumentar aqui a letra. Os pede, os pede, pede minha atenção e eu regresso. E o céu cede inspiração, eu começo pensando nas mulheres, nos amigos, na vida, no universo focado. Porque isso tudo tem que caber num só verso. Né? Ele tá, essa música aqui é bem massa, né? ele está descrevendo qual é a rotina dele enquanto artista de rap. E aí, ele é, contar um trechinho da história da música para vocês. É, ele está ele tá descrevendo que ele está numa madrugada, Tomando o chá dele, uma parada assim, escrevendo escrevendo rap. Querendo acabar o disco, com, a, com as ansiedades da vida, saber se vai dar certo o rap e tal. Tá naquele álbum, Pra Quem Já Mordeu um Cachorro Comida Até Que Eu Cheguei ontem. E aí, um beatzinho bem simplesinho, bem massa, e ele vai escrevendo essa história, né, meu? Como, como que ele sampleia onde que ele escreve, é bem legal rap. E daí, é, os pads, né? Os pads é aquele negócio que você. É, é tipo uma, aquela parte do MPC que tem uns botões que você coloca o, o som e aperta o botão. Né? Você coloca, por exemplo, boom, pá, it. aí você fica pit, pa, pa e coloca o santo. Tá ligado que o som que eu uso e tal. E daí ele fala que entra um foco, outro foco, desfoca, vai, volta, e ele, né, pô, mas é precisa terminar a então. Os pede, pede minha atenção, eu regresso. E o, seu, e o céu cede, inspiração, eu começo. Pensando nas mulheres, nos amigos, na vida do universo, focado, porque isso tudo tem que caber num só verso. Então, tipo, mano, aqui, ó, essas duas últimas linhas, ele, ele, ele resume qual é o desafio em si. Né? Pensando nas mulheres, nos amigos, na vida do universo, focado. Que isso tudo tem que caber no solvestre Então, como é que você Faz um universo Tem coisa maior que um universo? Olha essa, essa essa, Não é bem uma figura de linguagem Mas vem no sentido ah, Conotativo, né? Tem uma figura de linguagem que a gente chama antítese, né? Por exemplo Quanto mais eu faço Tal coisa, menos tal coisa acontece Quanto mais Não sei o que sobe, mais não sei o que desce né? Sobe e desce. Quanto mais não sei quem fortalece, mais o que enfraquece. Essa oposição de extremos é a antítese, a segurança né E aqui, ele junta, né, ele fala do universo, que não existe nada maior, e existem poucas coisas menores ao mundo do que o universo, do que uma frase. Pensando nas mulheres amigos da vida, no universo, é? E, e, e também tem uma parada aqui, ó. É, tem outra figura de linguagem ainda aqui ó, que chama gradação. Pensando nas mulheres, né? então, bom dizer que se ele teve, ele provavelmente teve menos mulheres, menos esposas do que ele pode ter de amigos a vida inteira, porque é assim, né? Então, as mulheres você pode ter ao longo da vida, mas os amigos que você constrói ao é longo da vida Aumenta, é então, a gradação. A vida aumenta, que é toda a vida, o universo, para além da vida, aumenta. Ele, ele, ele vai aumentando devagar. Mulher, pensando nas mulheres, amigo, vida, universo. Focado porque isso tem que caber no seu Saca? Sensacional. E, e, a, a, e aquilo usou aqui, ó, uma outra figura de... Uma outra figura aqui, ó, trocadilho. Tá vendo? Pede, pede. São duas palavras... É, são duas... Um trocadilho de usar... Esqueci o nome. São homônimos. São duas palavras que têm o um som igual, porém, a escrita e o sentido são diferentes, né? Então, ele usa homônimos aqui, né? Pede, pede, pede, pede, minha atenção, eu regresso. O céu cede, ele faz uma brincadeira CC, né? Céu cede, o céu cede, inspiração e começo, né? Brincando aqui com o início das palavras, né? Aí ele faz uma uma, uma gradação, né? Pensando nas mulheres, nos amigos, na vida, do universo, focado, porque tudo isso tem cabelo no só verso. Então, olha só como ele, cara, em quatro linhas aqui, ele tá focado, fez do cabelo no só verso. Ele usou, ele usou aqui é, Homônimos Para fazer uma, uma trocadilho De palavras com, com Som idêntico Escrita diferente E sentido diferente né? De pedir, o pedido Pede o aparelho que faz som Né é... brincou com C aqui, C é o CED, e o CED já combina com o PEG, atenção, inspiração, começo, regresso. Agora vamos, né? Depois aqui a gradação vai crescendo e depois diminui de repente. Né? E, e essa diminuição de repente é uma antítese, né? isso aqui é o contrário disso, e também é o um contrário de uma gradação que estava tá crescendo e agora do nada ele diminui. E, e tudo isso ainda sem contar que ele está dentro de uma história completa. Né? Não é um, são quatro versos aleatórios, que é o que tem muito hoje, não é. São quatro versos que estão dentro de uma história. Né? E só falando aqui, ó, só falando de figuras de linguagem. Agora, se a gente fosse falar de esquemas de rima, pede. Né? É Atenção, não perde, de já pôr tudo igual. Atenção. Inspiração. Regresso. Eh. É. Começo verso verso ainda que aqui é regresso começo o som do, dos dois aqui são perfeito entre eles e verso e os o som dos, dos finais são perfeito entre eles ele não sei se ele pensou tudo isso mas mas ficou muito bom. Então, isso aqui poderia ser um esquema de rima simplesmente a. Ah. Não, Não é isso que eu quero fazer Ah, mas vocês entenderam, né? Isso aqui, ó Semana da jornada em Mano, quem assistiu, quem teve paciência Aqui hoje foi um dia de teste, eu testando as máquinas, tá? Então, tanto é que eu saí do, do, do tema da aula Eu queria mais testar as máquinas E eu tô sozinho e só tô com com um celular e um notebook um em casa, mas a semana da jornada MC vai ser em estúdio, microfonezão, vai ser brabíssimo. Tá chegando, hein? Dias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sete dias. Vai ser demais. Então, ó, se liga. É um é um esquema de rima a, -A, -A, -A. Regresso, começo, no verso. Mas depois da aula de hoje, vocês já sabem que ele está praticamente usando um ABC, ABC, CC. Porque o final é sempre igual, né? O final é sempre igual. Com umas quebras aqui no meio. Olá, oh, agora ficou bonitão. É, e essa foi nossa aula de hoje, né? É então, vamos responder a pergunta lá em cima. Qual é mais recomendado? usar figuras de linguagem ou focar em esquema de rima. Então vou fazer aqui um fazer aqui uma, uma paródia que me se escreveu aqui para responder essa pergunta. É... Pensando nas figuras e Pensando nas figuras, pensando nas figuras, de linguagem. É... pensando nas figuras de linguagem, pensando nas figuras de linguagem, pensando nas figuras de linguagem. E nos esquemas, e nos esquemas diversos. Focado para, em duas linhas, colocar todo no universo. Ah. Qual é mais recomendado? Usar figuras de linguagem ou focar no esquema de rimas? Focar nas figuras de linguagem nos esquemas diversos. Focado, porque em duas linhas coloca. Focado para em duas linhas colocar colocar um universo. Qual é mais recomendável? Usar figuras de linguagem ou focar no esquema de rima? Tocar nas figuras de linguagem e nos esquemas diversos, focado para em duas linhas caber todo o universo. <risos> essa é a. Minha... Ó, toda, nós, nós demos toda essa volta aqui, ó. Falamos sobre esquema de rima, sobre várias coisas. Para a gente responder a pergunta aí do sangue não Então é isso são habilidades que não competem, quanto mais habilidades você coloca no número menor de versos, o melhor MC você tem chance de ser. Beleza? É, cheguei, tudo que eu precisava isso aí, salve, abenemos. E, meu, essa aula, olha, ficou grande pra caramba, vou ver se eu consigo baixar ela e cortar as partes que eu estava testando aí, os, os equipamentos, as câmeras, nossa jornada de MC, si, né, que eu estou testando aí, porque semana que vem não não tem brincadeira Essa semana que vem a palavra vai ser é, vai ser insana vai ser insana então ó, você que está assistindo a live eu já dou o papo para você eu vou, eu vou entrar aqui na nossa própria na nossa própria live para te dar o papo é, aqui está nossa live ó tá vendo se você está na tá nossa live aí agora você vai ver nossa live, dentro da live, dentro da live, da live O que, que você vai fazer? Você vem aqui, ó Na descrição da nossa live Tá escrito lá, ó é, Semana Da jornada Do MC Você clica aqui, ó Semana da jornada do MC, 16 a 20 de novembro ó, A data aqui, ó Bem claro que vocês clicam aqui Vocês vão no link free, ó, Pré-inscrição para a semana da jornada EMC, primeira coisa aqui, ó, 16 de novembro, já clica, já clica para não perder tempo, para não correr risco Aí esse botão aqui tá com falha, tá? Então vocês vão rodar até o final, cadastra-se e dê o próximo passo E aí você faz o cadastro aqui, se você já é cadastrado em na, na alguma jornada EMC, se você já cadastrou em algum conteúdo, viu? você não precisa fazer a pré-inscrição, tá? Vai receber a inscrição no seu e-mail Agora, se você nunca cadastrou tá em nada meu Cadastra para você receber a inscrição Isso aqui é uma pré-inscrição, tá? É isso E outra coisa Você, né, eu falei para você você vem, da, você vem da live Clica aqui no link free Você vai no link free Você faz sua pré-inscrição Cara, se você realmente Você fala, mano, não quero perder de jeito nenhum mesmo Segundo link aqui, ó Grupo de WhatsApp, ó, você vem aqui Jornada MC 2, entrar na conversa, você clica aqui, ó, entrar na conversa, usar o WhatsApp, eu vou usar o WhatsApp Web porque eu estou no computador, mas você, no seu celular ele já cai direto no WhatsApp E aí você vai colar ali no grupo do pessoal que já participou da outra jornada, vai participar dessa, a outra foram quatro vídeos de 20 minutos e tem gente que falou, mano, eu não improvisava e agora eu estou improvisando esse vai ter gente uma, que vai é um lançar disco no você vai ver. Ó, aqui o pessoal bate um papo, ó, tá vendo? Olha que loucura. Manda som, tira dúvida. Olha o gordão que eu mostrei aqui, ó, mostrei o som dele aqui, ó, olha ele aqui. Olha o fractal que também. tá aí. Então é isso, pessoal. Né? E tem o um grupo no Telegram, o um grupo de Telegram, quem gosta de usar Telegram, também é sobre a jornada em si, e lá é um grupo que. Não é um grupo de para vocês conversarem. Lá eu mando.. Lá eu, mando é, eu mando coisas assim, tipo. Eu tenho ideia, eu, eu pensei no método agora na rua. Eu, eu saco o celular e começo a mandar áudio. Tá? Quem participou da última já está inscrito, né? Sim. É, já está inscrito. É como se já tivesse inscrito. Por quê? Porque eu vou. Está baixo o áudio? Porque, Aleph, eu vou, através do e-mail de vocês, eu mando a inscrição para o próximo. Então, quem se inscreveu já tem e-mail. Então, você vai abrir o e-mail e você vai ver lá. E aí você se inscreve. Quem nunca se inscreveu não tem como mandar o um e-mail. Então, por isso que é a pré-inscrição, entendeu? Se você já, tá, já se inscreveu em qualquer jornada do MC, se você já... Até se você já viu algum gra... vídeo gratuito meu e se inscreveu num, num link que falava assim. Ah, se você quiser ficar sempre informado, clique aqui e coloque seu e-mail, você já está já tá garantido. Provavelmente, se você tentar se inscrever agora, ele vai falar. Vocês querem o um arquivo do Word dessa aula? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um PDF. Vou criar um link para baixar. Vou disponibilizar o link aqui no aqui nessa página que vocês estão vendo aqui, ó, que é o meu o meu Telegram, tá? vou disponibilizar aqui no, no Telegram, aí vocês clicam lá no Telegram embaixo, tá? e vou disponibilizar também no... aqui no... aqui no, na descrição aqui do grupo no WhatsApp. E, e tanto um grupo como o outro, é só vocês clicarem aí na, na, na descrição desse vídeo e clicar aqui, ó, os grupos estão aqui, ó, o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, para quem não se pré-inscreveu ainda, nunca se inscreveu em nada meu, é bom fazer a pré-inscrição para não perder, tá?